Fala galera, eu sou Maicon Gomes. Seja bem-vindo ao meu canal. Na última, no último vídeo a gente estava conversando sobre as formas de tocar baião, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Você quer tocar assim? Como eu disse na última aula, no último vídeo, da gente tocar o baião usando a fundamental e fazendo a célula rítmica do baião, correto? não sabe do que eu estou falando, dá uma assistida lá no vídeo anterior, vou deixar aqui o card, e aí é o seguinte o que eu faço para tá, implementando é, incrementando na hora de tocar eu sempre uso a tríade ou a tétrade do acorde que eu estou fazendo, se você tem dúvidas sobre intervalos, sobre tríade sobre tétrades, comenta aí no vídeo, que eu vou fazer uma aula só sobre isso então como é que eu faço para conseguir fazer isso? Eu faço o seguinte, ó. Eu monto o acorde e aí eu vou olhando aonde é, estão os intervalos. Por exemplo, Mi7, eu estou fazendo aqui. A terça maior do Mi7 é Sol sustenido. Está aqui, ó, na sexta corda. Ó. Aí logo abaixo na quinta corda, eu tenho.. Sete e Embaixo eu tenho O ré na corda solta Quarta corda Depois volto para o mi E aí continuo ó. Terça Quinta Sétima Sétima menor nesse caso tá? E aí eu vou mapeando Dessa forma para na hora que eu for tocar Eu ter essa, essa Flexibilidade Só com o um acorde Isso sem estar tá movimentando a mão só com o um acorde montado aqui, ó. Tá vendo? Então é... ponto o um acorde e procura terça, quinta a sétima, a fundamental e aí continua. Terça, quinta, sétima, fundamental. Ó, vou trocar de acorde aqui. Lá7. Então eu vou aqui, ó. Lá7 tá montado. Eu tenho a terça dele, a quinta e a sétima menor. Correto? Aí tem a fundamental de novo. Aí tem terça, quinta e sétima. Aqui para cima também, ó usando a sexta corda, ó, eu tenho uma sétima menor, tenho uma quinta aqui e tenho uma terça aqui, ó. como eu tô no sete cordas, então eu tenho aqui mais opções. Quem tá no seis vai ter até o Mi, que é a quinta de Lá, então a mesma coisa aqui, ó, É isso aí, bora estudar.